O que não pode faltar na vida de um gestor de conteúdo para rede social é a ideia, né, minha gente? Então, hoje, eu, aqui, Miloca Milapada, marqueteira digital, vim trazer um tutorial para te ajudar a criar um banco de imagens. Para quando você for criar um banner ou uma capa para uma thumbnail no YouTube, ou um post para o Instagram seu ou de um especialista que você faça a gestão das mídias sociais, não te faltem ideias, beleza? Então vamos ao tutorial, vou deixar aqui o meu arroba do meu Instagram para você me acompanhar lá, os meus stories, eu dou muita dica todo dia nos meus stories, compartilho também a minha rotina, como eu faço para me virar em casa com duas crianças sozinhas, ah, aquela loucura louca, tá? E claro, né, deixa o seu curtir no vídeo se você realmente gostar do conteúdo que eu vou te passar agora a seguir. Então vamos lá, vamos ao tutorial. O tutorial de hoje é para ensinar você a salvar os posts de inspiração no seu Instagram. E sempre ter ideias de conteúdos, tá? Então, é o seguinte, por exemplo, você viu aqui esse conteúdo, você gostou desse conteúdo, você quer salvar para acessar esse conteúdo depois, o que, que você faz? Você vem aqui né, nesse, nessa bandeirinha aqui, salvar, e aí você vem aqui salvar na coleção, e você cria uma coleção aqui, por exemplo, anúncios em vídeo. Beleza, aí você cria essa pastinha. Toda vez que você tiver que criar um card de anúncio ou de post, ou você tiver que criar algum vídeo e você quiser se inspirar, você pode ir na sua biblioteca. O que eu aconselho também é que de tempos em tempos você passe todos esses arquivos aqui para uma biblioteca ou no seu computador ou no Google Drive, para você ter sempre é, um lugar e poder compartilhar também com outras pessoas. Então, como é que você acessa os arquivos salvos? Você vem aqui nessa bolinha aqui, onde aparece o meu rostinho, na direita embaixo, nesses três tracinhos aqui, na parte superior direita, Aí você vem aqui, ó, nos salvos. Aqui tem todas as publicações, tá? E tem todas as pastinhas. Eu tenho, por exemplo, uma pastinha aqui só com banner, que eu achei legal, tá vendo? Esse aqui nem tem tanto, porque esse é o meu Instagram pessoal, eu não costumo usar muito pra isso. Mas aqui tem alguns, esse aqui eu amei, eu adorei esse, achei lindo, achei enfim, muito feminino, muito lindo, muito... A foto tá maravilhosa, as cores tão boas, tá incrível, esse aqui, da Luísa, também tá legal, né? Então, são inspirações pra gente fazer essas artes aqui, principalmente de anúncios que eu uso muito, tá? E aí, aqui tem os vídeos também, porque às vezes eu vejo alguns vídeos de anúncio eu acho boas cópias. Então, eu venho aqui em salvo, tá? E quando eu preciso, eu venho aqui na biblioteca, deixa eu ver aqui o que que tem e tal, e acho aqui, ok? Aí, tem aqui também umas... Eu Outras coisas que não são nem de trabalho, né, tem filmes aqui, ó, indicação boa, eu salvo, apartamento, às vezes eu sigo os perfis também de casa, e aí eu vou salvando umas publicações, tá vendo, de, de inspirações, assim, de casas maravilhosas, lindas, que para me inspirar no meu apartamento, então eu faço isso, organizo aqui dentro dos arquivos salvos das minhas bandeirinhas. Eu acho que o grande shi, pulo do gato aqui é você criar as bandeirinhas, mas você salvar nas coleções, porque daí fica organizado e fica fácil de você acessar. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa dica, compartilha aí encaminha, é uma forma de você retribuir esse trabalho que eu faço aqui de forma gratuita para você, tá bom? Fica com Deus, um beijo e se cuida!